Foi muito importante para nós, desde o início até hoje, a presença dos freis junto de nós, na nossa caminhada aqui, orientando, e a gente sabe assim que foi muito difícil, especialmente nos primeiros tempos, eles têm um discernimento das coisas que estavam acontecendo aqui, mas foi foi muito importante, e como é até hoje. Porque nós sabemos assim, temos certeza, tudo isso aqui como é pela igreja, que está acontecendo aqui. Assunção de Nossa Senhora, essas manifestações, tudo aquilo que ela vem falando, vem orientando, iluminando a nossa caminhada de fé, nós sabemos que tudo isso é para o bem da igreja, da igreja que nós né, temos como mãe, e amamos e servimos de todo o coração. E a presença dos freis, é, para assim dizer, é, é essa segurança que passa para nós. Hoje, se nós formos falar assim, presença do Frei João, que faz esse trabalho aqui, que ele tem tanto carinho tanto zelo por este lugar é visto assim também como uma benção, para todos que vêm aqui no santuário e tem nos ajudado bastante ele, que orienta, né, tem essa firmeza, essa fé e também um, um exemplo de oração e, e a gente sabe, é a paróquia franciscana, e se Nossa Senhora escolheu esta paróquia, né, para estar aqui presente, se Deus né, permitiu tudo isso. Com certeza a gente tem aqui as bênçãos né, também de São Francisco, que a gente tem tanto, tanta devoção, tanto carinho, pelo nosso pai Francisco, como nós também chamamos aqui. E a presença dos Freires é uma grande bênção, uma graça para todos nós aqui.